Muita gente me perguntando quais os prazos de desincompatibilização para concorrer às eleições 2020. Como cada situação tem de ser analisada em seus detalhes e são muitos casos e muitas variáveis que não é possível que eu faça análise, eu indico a todos que acessem o site do TSE, tse.jus.br, no menu Eleitor Eleições, depois, em eleições, desincompatibilização. Lá haverá um rol bem extenso sobre os prazos de desincompatibilização. Indico a vocês que tomem essa providência com antecedência para não comprometer o registro da candidatura de vocês, daqueles que pretendem se candidatar. Um abraço e até o próximo!